Quais são os erros que os homens cometem devido aos filmes pornôs? Roda a vinheta, bebê! Olá, tudo bem? Eu sou Nani Maravilha, educadora sexual. E os homens, geralmente, eles... Erro em algumas coisas com as mulheres, porque eles começam a assistir os filmes pornôs e pensam que aquilo, aquelas cenas, é a realidade que ele consegue fazer aquilo com a parceira. Vamos o primeiro exemplo: sexo vapt-bupt. Geralmente no filme pornô o homem já agarra a mulher, já é soco e grito, é rapidinho e tão ali já, já fazendo, já estão no ato sexual. E não é assim que funciona, né meninos? Vocês precisam das preliminares. Precisa ter carícia, muito beijo. Lembra que eu falo que o beijo é um poderoso, uma poderosa ferramenta que dá tesão tanto, tanto no homem quanto na mulher. Lubrifica, deixa ela lubrificada. Mulheres, duas dicas se vocês não, não assistiram os outros filmes, né? os outros, outros vídeos do canal. Se vocês antes da relação sexual, vocês fizerem contrações e relaxamento, vocês vão deixar também ver, começar a lubrificar ali a região no ato. Outra coisa, sabe as bolinhas de penhoar? Se você já sabe que você vai ter relação e colocar alguns minutinhos antes, também é bacana, já lubrifica. Se vocês viram o Vídeo sobre lubrificação: Eu falo que acontece no filme 50 Tons de Cinza que ele coloca as bolinhas de benhoá antes, né? Para ela já ficar lubrificada e ela nem sabia, mas o Christian já sabia, assim, que dava aquela lubrificação. Então, duas dicas para vocês, meninos e para os homens: beijem, beijem muito e compre benhoá para elas, se elas não têm em casa, assim, ela já começa a praticar pompoarismo. Já pensaram nisso? Outra coisa Sexo anal automático Como assim? Claro que nas cenas, gente, é editado As meninas que fazem o filme pornô, elas também usam lubrificante Como que elas vão colocar no, no ano já o pênis sem o lubrificante? Claro que elas utilizam sim É que as cenas são editadas E os homens pensam Ah, então eu posso fazer assim com a minha parceira E não é assim, precisa de um preparo, precisa de um... Precisa a comunicação. Lembra que eu falei que é primordial? Se, se ela quiser também. Se ela não quiser, não adianta você forçar a barra. Então não é automático. Isso jamais. Tem que ter lubrificante, tem que ter uma preparação. É, as meninas que querem né, fazer a limpeza antes já tem que saber se vai ser eclígio ou não. Eu tenho um vídeo aí falando como que é a limpeza. Se tiver dúvida, só deixar aqui nos comentários. Outra coisa. Também, que é uma cena bem clichê que às vezes os homens fazem pensando que estão arrasando. Ejaculação no rosto. Já repararam que na maioria, acho que será que 100% dos filmes pornôs a, o homem ejacula no rosto da mulher? Então, eles pensam que tem que fazer desse jeito. Não é bem assim, meninos. Existem mulheres que não gostam. Por isso que eu falo em qualquer coisa que você queira fazer com a sua parceira, com seu Conversem antes, porque às vezes tem mulheres que gostam e tem mulheres que não gostam Então não adianta você querer forçar alguma coisa então, Compreende? Às vezes você quer ficar com medo depois você vai já pular acaba caindo no olho Então não dá certo, ok meninos? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe Se você acha que tem outros erros aí que os homens cometem Que eles assistem filme pornô, coloca aqui nos comentários Um super beijo e Até mais! Ah, nos filmes pornôs parece que, aquele, que a transa é assim fim, ela fica ali por horas, né? Só que na vida real, a média que a gente fica no sexual é de 20 minutos, viram, meninos?